Meus amores, sejam bem-vindos ao Sinergia, um quadro da DEC TV voltado especialmente para os jovens. Na verdade, hoje eu invadi esse quadro de jovens para ter uma conversa com um grupo de jovens muito especial, muito legal, que é o grupo Elo. Eles pertencem à Assembleia de Deus Caratinga. Eles estão aqui do Templo Central. E hoje nós vamos saber um pouquinho sobre o Grupo ELO. Esses jovens vêm fazendo um trabalho maravilhoso com os, né, com os jovens e eles também tem um trabalho de louvor, um grupo de louvor. Vamos saber mais detalhes. E é uma honra, né, gente? Eu estou aqui no meio de quatro jovens lindos. Quatro jovens lindos. Ana Lídia, a Bárbara, o Redne, e o Samuel. Vocês querem falar oi, né, porque o quadro pertence a vocês, né, eu que estou invadindo aqui. <risos> Meninos, Quase. cumprimentem o pessoal, que o quadro, né? o quadro pertence a vocês. Oi, gente. Paz do Senhor pra todo mundo. Fala, galera. Oi, pessoal. Pessoal, pra começar, né, essa entrevista, esse quadro, a primeira coisa que nós temos que saber, eu vou perguntar pro Samuel, eu vou começar ali, Samuel, o que é exatamente o ELO? que é o Grupo Ela? Conta para gente, conta para o pessoal. Eu acho que a resposta mais apropriada, entre tantos possíveis, seria que o Ela é uma família. É um grupo, sim, de jovens, mas é principalmente um lugar onde nós aprendemos a ser família, a crescer como família. Nós nos ajudamos, é, a gente está ali junto, é, batalhando não só pelos nossos interesses pessoais, mas coletivos, como igreja, como corpo de Cristo, como denominação. Uma unidade. É, é, é o exercício da unidade é ali que a gente aprende ele para a gente poder levar para a igreja e para a nossa cidade, para a igreja, num contexto geral. É o ID, né, Samuel é, é, é, é o início do nosso ID. É o início, né? É muito lindo o trabalho de vocês, né? E eu espero que a gente possa passar um pouco para o pessoal, para eles saberem um pouquinho o que vocês fazem. É. Eu quero fazer outra pergunta para a Bárbara. E, gente, vai ser assim. Nós vamos conversar, falar o que é o elo, falar dos projetos, mas também vai ter louvor, tá? Bárbara. Conta pra nós. Como é o trabalho do grupo de louvor Noel? Então, a gente entende que a gente não foi chamado para fazer música, né? A gente sabe que Deus nos deu um dom de tocar, de cantar, mas esse dom não é simplesmente pra gente se juntar e compor músicas ou subir no púlpito e cantar. A gente entende que nós somos chamados para glorificar o nome de Deus. Então, é uma vida de adoração, um estilo de vida de adoração. E dentro do grupo de louvor do Noel é muito ensinado isso para nós. Que a gente precisa conhecer o Senhor, né? Como que a gente vai adorar alguém que a gente não conhece? Não tem como. Né? Não tem como, né? Então, é, semanalmente a gente tem discipulado, a gente chama de discipulado, é um encontro com todo, toda a equipe. A gente discute a Bíblia, a gente aprende sobre a Palavra de Deus, compartilha o que Deus tem falado com a gente. E a gente cresce espiritualmente, né? Para que a gente possa subir no púlpito e levar a igreja a um lugar que a gente já esteve, né? Apresentar um Deus que a gente já conheceu. Levar uma profunda adoração mesmo, né? Desuíno, Através do louvor, verdadeiro. né? Sim. É muito lindo. Então vamos cantar uma, vamos louvar, vamos adorar é. o Senhor. <risos> Eu sei que vocês prepararam. <risos> <risos> e voltando à nossa conversa, ao nosso bate-papo agora é para o Reisner. Reisner, sabemos que esse, essa música que vocês acabaram de louvar é autoral, Sim. pertence ao El, ao grupo El, Sim. e eu quero perguntar que vocês vêm gravando essas músicas nesses últimos dois anos Sim. e qual é a intenção? Olha, a intenção realmente é deixar um legado, né? A gente há um tempo atrás, até antes de começar a gravar a gente conversava muito sobre o que que a gente está deixando, né, tanto para essa geração agora, tanto para a geração que vai vir, né, é, eu não lembro se eu estava conversando com o Samuel uma vez, e eu dei a, o exemplo de, por exemplo, daqui uns anos, quando eu tiver meu filho, né, qual legado que eu vou deixar para ele, o né, que que eu vou poder mostrar para ele, olha, o que que a gente né, fez na época. E o segundo, que é uma coisa minha, né, que eu acho que é muito bacana a gente cantar é, é, letras que a gente mesmo escreveu né? Não que seja errado ou algo do tipo a gente cantar músicas de outros cantores não. Mas é muito bacana a gente ter essa, essa unidade É muito bom quando a gente junta né, para compor essas músicas todas com Bíblias abertas né? Vocês compõem juntos? Todos juntos, Sim. sempre com todo mundo com Bíblia aberta né? É, então a gente sempre busca na Bíblia né? então nenhuma música dessa surgiu do nada, né? <risos> é, então é realmente assim o ponto principal é o legado que a gente está deixando. Todas, né, são embasadas na palavra, essas são embasadas, né, em vocês estão orando, para tá tem inspiração para o espírito. É muito lindo e continuando agora eu quero saber um pouquinho, né, Lídia. <risos> é, além de cantar, né, nos trabalhos dos jovens, uhum. vocês também cantam, vão, participam em outras igrejas. Vocês também fazem parte do Ministério de Louvor da sede? Sim, nós fazemos parte do Ministério de Louvor da sede, é, juntamente né, com os instrumentistas. e nós, orquestra que você falou. Sim, os é. Tanto a, a, tem a base, né, que às vezes é, são as pessoas do elo também. É, nós atuamos nos cultos, e uma coisa que nós assim é sempre muito falado e muito frisado no elo é que nós não temos que participar de um grupo específico não nós não podemos participar só do elo o principal é a gente servir a igreja né e ser igreja então sim nós participamos do ministério de louvor então, deixa bem claro gente é né o elo tem o louvor deles, né? O Ministério Sim. L como grupo musical, mas eles também fazem parte do Ministério de Louvor aqui da série. Também são ministros de louvores aqui Sim. da série Sim. do Tempo Central. E isso é bom deixar que às vezes as pessoas confundem um pouquinho, Sim. né? É, é verdade. E o Ministério L também desenvolve o trabalho com Sim. jovens. E eu, eu queria perguntar a partir de quantos anos, assim? Não, agora saiu do, né? Do, tem um departamento infantil. Aí tem lá o que fica lá no meio, que pré-adolescente, adolescente. Mas com quantos anos realmente, olha, agora vai para o Ministério ELO, é, os jovens. Quem vai, pode, qualquer um. Vai lá, Samuel, fala, Samuel. <risos> então, a gente trabalha com a média de 13 a 14 anos. É, a gente tem um departamento infantil muito bom, muito, muito bem estruturado bom. aqui na igreja. Sim. E ele tem preparado essas crianças, elas estão chegando cada vez mais maduras. E a gente está absorvendo elas nessa fase dos 13, 14 anos Tem ali um limbo de 10 a 13 anos Que está começando um projeto novo Para essa galerinha mais nessa idade intermediária aí Que vai ser bênção também Mas hoje, praticantes no Ministério Elo Mesmo atuantes, mesmo a gente tem a partir de 13 a 14 13 anos 13 a 14 anos E estão todos convidados né Quem quiser vir participar do evento do Ministério Elo Está de portas abertas E sempre aí nas mídias sociais tem a agenda deles e antes da gente ir para intervalo, nós vamos, né, tocar mais uma música. Nós não, não, né, vocês, né? <risos> e depois nós vamos para um breve intervalo. Meninos? Eu quero viver a tua vontade Me desfazer das minhas vaidades Entregar por inteiro Coração para cumprir teus propósitos Não quero agir na minha força E sim confiar no seu plano Me apresento a ti como oferta de novo Me limpa, me cura e me aceita o Senhor é a minha rocha e meu escudo. Nele confio meu coração. Fui socorrido na minha angústia. Alegre transborda meu coração e com meu canto eu. Meu coração fui socorrido na minha angústia, alegre transborda meu coração, e com o meu canto eu.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 voltamos com o grupo Lelo, meninos, vamos continuar, agora Samuel é quer perguntar para você <risos> eu sei né, que além de ter toda a inspiração vocês fazem um discipulado, mas também tem a técnica e isso é muito importante eu cês, sei que vocês vão participar de uma capacitação em janeiro de 2021, em São Paulo e de onde surgiu essas necessidades? E o que vocês esperam trazer de lá? Então, a necessidade surgiu muito do que o pessoal falou, da gente entender que não é só sobre cantar, não é só sobre tocar. É sobre o propósito que está por trás de tudo que a gente faz. E num dos discipulados, a gente conversando, né? O Léo falou com a gente que não tem como a gente levar as pessoas a um lugar de adoração, sendo que a gente não teve lá antes, como a própria Bárbara falou então, a gente tem que entender a adoração a Deus da forma correta, como ela deve ser feita. Uhum. E por isso, é, eu e o William fomos abençoados com a oportunidade de ir para São Paulo em 2021. E o que a gente espera trazer de lá é um pouco dessa, dessa experiência, sabe? De como a gente pode apresentar uma verdadeira adoração e de como levar os nossos irmãos para esse mesmo lugar com a gente. Porque esse que é o objetivo da, é, do louvor, da adoração congregacional é todos nós unidos como um corpo indo ao mesmo lugar para encontrar o Senhor. Isso que é a beleza do culto. Sim. E eu acredito que é isso que nós temos como objetivo principal de ir lá e aprender como fazer isso da melhor forma possível, para que o culto seja sempre harmonioso, seja sempre uma bênção, que a gente possa adorar a Deus em grupo, congregando juntos, né? Como um Deus. corpo. E era você e o William. Eu e o William Moreira, janeirão de 2020, graças a Deus. Graças a Deus. <risos> E Reis, hey, essa última pergunta para você, é a última pergunta, só pergunta, tá gente? Beleza. Que tem mais coisa, <risos> a não ser que às vezes também né, surge outro aqui. É verdade que o Elo está tá preparando um presente de Natal para todos nós? É verdade, pode adiantar assim um pouquinho do que é, ou ainda é tudo assim muito surpresa? Olha, tem uma surpresa também. <risos> Aconteceram alguns imprevistos aí, mas <risos> a gente está correndo aí contra o tempo aí para poder acertar tudo. E vai sair uma EP de Natal com algumas músicas autorais. Hum. Nossa. E eu acredito que vai ser muito bacana. Já estou ansioso já para tudo isso aí. Vocês não estão gravando? Estão <risos> gravando. E correram alguns imprevistos, mas a gente está acelerando esse processo aí para poder entregar tudo até dia 25 de dezembro. 25 de dezembro? 25 de dezembro. É a data, sim, que vocês. Colocaram para o lançamento? E para correr contra o tempo também. <risos> Mas eu tenho certeza que dia 25 de dezembro nós vamos ser, ser abençoados abençoado com esse presente. Amém. É um presente mesmo. <risos> vamos louvar mais um. E depois desse louvor, a Bárbara vai trazer uma palavra do trono para gente. Tudo bem, Bárbara? Amém. É. Não quero mais viver para mim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 Pai, eu deixo os sonhos meus que eu venha diminuir e que em mim, o Senhor, cresça. Ah, que em mim, o Senhor, cresça. Ah, que, mim o Senhor cresça ah, que tudo que eu fizer seja para o teu louvor. Os meus planos para viver os seus, que minhas veias sejam cheias de unção, vivendo na dependência da graça de Deus. Hoje eu me alegro por estar aqui. No Certo dos Santos é o meu lugar. Se a presente neste ambiente, com a sua glória e neste lugar. Que tudo o que eu fizer seja para o teu louvor.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 Pra sempre em mim, Jesus, meu coração a ti, pra sempre a ti.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 O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Como é feliz o homem a é quem disciplinas o Senhor, aquele a é quem ele ensina a sua lei. Tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto que para os ímpios uma cova se abrirá. O Senhor não desampara o seu povo e jamais abandonará a sua herança. Voltará a haver justiça nos julgamentos e todos os retos de coração o seguirão. Se não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o seu amor leal me amparou. Quando a ansiedade já dominava no meu íntimo, o seu consolo trouxe alívio para minha alma. Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Mas o Senhor é a minha torre segura, o meu Deus é a rocha em quem eu encontro refúgio. E esse salmo traz um alento para minha alma. Porque todos os dias a gente pode orar e dizer ao Senhor, se não fosse a sua ajuda, onde eu estaria? Se não fosse o seu amor leal, os meus pés escorregariam e eu ficaria, né como o salmista no Salmo 40 diz, a gente estaria num poço de lama, se não fosse a ajuda do Senhor, se não fosse o amor do Senhor nos amparando todos os dias. E muitas vezes a gente se esquece que o Senhor nos vê, a gente se esquece que Ele nos ouve. É, eu não sei se você em casa já sentiu isso, mas às vezes os dias maus, eles invadem as nossas vidas e a gente se sente sozinho. A gente acha que Deus não está ouvindo as nossas orações, porque a gente não consegue ouvir a voz dele, a gente acha que ele não está olhando por nós, mas o salmista aqui dá uma certeza a gente. O Senhor não nos vê? O Deus de Jacó nada percebe? Será que aquele que fez o ouvido não ouve? Será que aquele que fez os olhos não pode ver? Será que aquele que deu conhecimento para o homem nada sabe? É, então, isso é uma certeza para a gente. Se você pode olhar para você agora e olhar os seus olhos, você pode ter certeza que o Senhor te vê. Se você pode falar e você pode ouvir, você pode ter certeza que o seu Deus pode te ouvir, porque foi Ele que te deu isso. Ele conhece todas as coisas, Ele está com a gente todos os dias, e essa, essa certeza no nosso coração, né, tira a ansiedade de nós. Um tempo que a gente hoje está atolado na ansiedade, né, todos os dias a gente acorda e não tem certeza do que vai ser o dia de hoje, não tem certeza do que vai ser o amanhã e muitas pessoas, né, estão é, sendo assoladas pela ansiedade mas o Senhor ele está te vendo, o Senhor ele pode ouvir as suas orações. Né? Nenhuma palavra que é pronunciada da sua boca, ele ele não sabe, ele já conhece. Antes de você proferir as, as palavras da sua oração, ele já sabe o que você quer dizer, ele sabe do que você precisa. Às vezes a gente ora pedindo uma coisa, mas não é o que a gente precisa, não é o que Deus quer para gente, mas ele sabe do que nós precisamos. E o apóstolo Paulo diz né, que o Senhor superia todas as necessidades que nós se tiver, é, venhamos a ter no Senhor né? em Sim. Cristo todas as nossas necessidades são supridas em Cristo nós temos a certeza do amanhã porque Ele vive a gente pode crer no amanhã porque Ele ressuscitou né? Ele não está mais preso naquela cruz Ele ressuscitou nós temos a certeza de que há uma esperança eterna e essa esperança é a âncora da nossa alma uhum. né? a gente tem essa certeza que essa esperança de que um dia nós os veremos de novo de que um dia nós estaremos para sempre na glória com Ele é a esperança, é a âncora da nossa alma, então se você se sentir sozinho, se você se sentir é, desamparado, lembre-se que o Senhor, ele te criou, o Senhor ele te vê, ele pode te ouvir e você não está só, ele sabe o que é melhor para você e ele trabalha em todas as coisas por aqueles que amam a Deus e por aqueles que estão de acordo com o seu propósito. Amém. Claro. Oh, oh. Que Deus está te oh, oh. usando poderosamente Amém. na palavra. É sempre muito bom te ouvir. E você falou uma coisa, né? Ansiedade, né? Eu acho que é um mal dessa era, dessa geração. E eu acho que isso muito vem desse excesso de informações que a gente recebe. É tudo muito rápido, é muito excesso e acaba gerando um sentimento mesmo, né? De ansiedade, de angústia. E outra coisa, mesmo conhecendo a palavra, nós nunca estamos preparados para os dias maus. E eles virão. Jesus já nos disse. disse eles virão. Aí nesses dias maus a gente pensa assim, o senhor não está falando, né? não estou ouvindo. Mas eles virão, Jesus já disse, né? Então a gente só precisa confiar. confiar. confiar. Vamos louvar, tá mais uma. Para encerrar a gente com sinergia. Eu quero agradecer por poder participar do quadro, porque o quadro, o quadro pertence aos jovens. Né? Eu vi vim aqui só participar um pouquinho com eles. Quero agradecer a todos por estar acompanhando todo o programa da TV. E vou deixar vocês também despedirem, né? fazer os convites, falar um pouquinho da programação do Elo, toda a programação que o Elo tem, para o pessoal que nos acompanha. E... <risos> Bom, em nome do grupo todo, é, eu quero, primeiramente, agradecer o convite, né? É, pra gente, é uma oportunidade muito legal estar aqui, né? Eu, pelo menos, gostei bastante. Um a gente fica um pouquinho é nervoso. <risos> mas, mas é tarde. falta de costume. E também agradecer a todo mundo que está assistindo a gente aqui. E estender o convite para vocês. Nós temos o nosso encontro semanal. Ele ocorre no sábado, às 18 horas. Nós o chamamos de ruiós que é Filhos Maduros, é onde nós estamos aprendendo a sermos filhos maduros. E estamos nos aperfeiçoando. Então, fica aqui o convite todo sábado às 18 horas, aqui no Tempo Central. É, você é o nosso convidado. Nós te esperamos aqui. Vai ser muito bom ter você aqui conosco. Ana Lídia, antes da gente encerrar de vez né, com louvor, passa para o pessoal as redes sociais do Elo, porque lá eu sei que vocês põem todas as programações, todas, porque não. tem muita coisa. É, a gente sempre posta a agenda né do mês o que tem no mês o instagram é elo ministério e eu queria convidar vocês também para ir no youtube ministério elo lá tem as nossas músicas autorais lá tem os podcasts também que nós não estamos fazendo agora mas tem muita coisa legal lá e no Spotify também nós temos todas as nossas músicas autorais lá vamos <risos> encerrar mesmo